Quem sabe andar nesta rua, vai em frente, pois atrás é que vem gente, diz o dito popular. E quem caminha na linha da esperança, arrasta o pé, balança a trança, na dança de se chegar. Catador, de norte a sul, ou de acolar, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir, e se unir é reciclar. Onde houver a esperança, Haverá um catador e uma catadora Onde houver desperdício Haverá um catador e uma catadora Onde houver a poluição Haverá um catador e uma catadora Onde houver o devaneio A loucura do descuido haverá um catador e uma catadora. Onde houver a força para a transformação do mundo, haverá um catador e uma catadora. Nada substituirá as suas mãos e o seu desejo de tornar este planeta mais são. Brasileiros, brasileiras, latino-americanos, latino-americanas. Em nome do gosto, da esperança, da vida, estamos aqui para dizer onde houver o bem-querer, haverá um catador e uma catadora. Quem não veio, não viu. Quem não viu, verá. O nosso voo triunfante na avenida a anunciar. Quem não veio, não viu. E quem não veio, verá. No gingado e na façanha, catadores a cantar. Abre as asas, sonho meu, livre para voar. De um modo encantado, de quem veio do passado, encontrando seu espaço no céu de um novo dia. O movimento semeou, sonhos pelo ar, catador organizado, que outrora judiado, fez um elo e fez um laço em busca da cidadania. Sonhar, sonhar, sonhei, voar, voar, voei E neste palco colossal a minha história voa alto Mostrando o nosso ideal Do lixo veio a dignidade E nas ruas da cidade veio a nova noção Que a coleta seletiva é a grande parceria Para o voo de um novo cidadão Quem não veio, não viu Quem não viu, verá o nosso o nosso, o nosso voo triunfante na avenida a enciar. Quem não veio, não viu. Quem não viu, verá.